Olá sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul quem sabe seu corretor do Brasil como é que vocês estão minha gente tudo bem com vocês hoje eu estou no condomínio Playa Vista Xangrilá um condomínio de altíssimo luxo à beira mar da nossa querida praia aqui você que é novo por aqui Xangrilá fica a 120 km da capital Porto Alegre e gente, é uma das praias mais luxuosas, eu vou te dizer do Brasil, porque a gente só perde para Califórnia o um número de condomínios. Tem mais de 100 condomínios fechados de luxo aqui na nossa praia. E hoje eu quero te mostrar essa casa maravilhosa, uma casa lindíssima, mobiliada, decorada. 420 metros de área construída, arquitetura contemporânea, concreto aparente, vidro ripado. E, gente, ela está com uma condição incrível de pagamento, tá? Você pode dar uma pequena entrada e o saldo em até 48 meses diretamente com o proprietário. Ela tem uma piscina em concreto lindíssima, maravilhosa, tem um jardim maravilhoso. Eu quero te mostrar detalhe por detalhe dessa mansão incrível. Vem comigo! Deixa aquele like, se inscreve no canal e vem conhecer detalhe por detalhe da sua casa. Te aguardo! gente, olha só, eu comecei o vídeo aqui nos fundos da casa porque uma das partes mais lindas da casa é essa área de lazer aqui, é totalmente privativa uma piscina em concreto, um deck molhado aqui, a piscina tem, tá gente, aqui jatos de hidromassagem também, ó, desde lá tem os coqueirinhos, aqui tem umas podocarpos, aqui tem mais as palmeiras deixa eu até te mostrar aqui, gente olha só, olha a fachada da casa nós começamos o vídeo aqui por, pelos fundos Olha só, piscina totalmente integrada aqui à área social da casa, totalmente concreta, aparente a casa, olha só. Essa arquitetura, gente, é uma arquitetura contemporânea, uma arquitetura moderna, concreto, vidro e madeira, tá, gente? Isso é moda e isso é muito bonito, não sei quem gosta desse estilo assim, né? Então, olha só, meu cara, aqui uma mesa de jantar, linda, maravilhosa, dois, 4, seis, sete lugares Toda a parte da casa de ripadinho, gente, de lá até ali. Olha que lindo! Eu vou te mostrar aqui a cozinha, tá? Gente, integrada com espaço gourmet tem uma chopeira aqui, tá? Gente, prontinha para você. Aqui a churrasqueira, gente, ó, com o espeto automático. Você aperta o botãozinho e sai girando. Aqui tem uma grelha, tá? Gente, que ela sobe e desce também. Aqui já com prontinho com uh, o seu fogareiro para você esquentar aquele shark ali, né? <risos> ó. Aqui, gente, tem algo interessante, tá, gente, ó. Uma torneira monocomando, aquela, esse cantor casual, né. Ó, tem esse detalhe aqui de lava-louça e tem esse aqui que abre a torneira, tá, gente. Só abrir ali. Uh, aqui, gente, olha só que interessante. Nós temos um fogão por indução. Nós temos aqui um exaustor Tramontina. Na verdade, todos os elétrons são Tramontina de altíssimo luxo da linha Premium Tramontina. Nós temos aqui duas cervejeiras, gente, ó. Prontinha aqui pra você. Mais... A chopeira, gente, olha, dá pra beber à vontade <risos> Ó, aqui eu te mostrar, ó Aqui, meu cara, é a cozinha de apoio Na verdade ali é um espaço gourmet Aqui a gente tem uma geladeira Samsung, gente Olha que linda essa geladeira Vamos abrir aqui pra ver Ó, novinha, gente, ó, até o plástico aqui, ó Gente, casa tá novinha, meu cara Sabe que é uma casa com cheirinho de nova E você pode vir morar nela sem ter todo o valor 48 meses para pagar? Olha só, gente, aqui tem um forno, outro fogão por indução, tá, gente? Exaustor Tramontina também, ali tem o um micro Tramontina também. E aqui, meu cara, olha só, aqui a gente tem mais uma pia, mais uma pia, máquina de lavar aqui. Aqui, deixa eu ver, isso aqui é um lava-louça? Um lava-louça também, gente, ó. E aqui, meu cara, deixa eu ver, isso aqui é um lava-louça ou uma secadora? É uma secadora, meu cara Aqui, ó, não é lava-louça, tá? Uma secadora <risos> A lava que seca Aqui a gente tem, gente, o um dormitório de serviço Uma dispensa, tá? Um quarto aqui Com bastante armários aqui E mais um banheiro pronto aqui, gente, ó A casa tem 420 metros quadrados Tem cinco suítes, tá, gente? Uma foi transformada em sala de cinema Eu vou te mostrar Aqui acesso ao pátio, tá, gente? Todas as aberturas PVC com tela mosqueteira aqui uh, Olha só, gente, que bacana, tá? A casa, toda ela, tem esse detalhe, assim, de concreto, esse detalhe de mínimo, assim, né? Vamos dizer, minimalista, assim, né? Aqui, meu caro, tem uma segunda sala de estar, vamos dizer, a sala para você sentar aqui, tomar o fumarrão curtir. Então, o final de tarde, o final do dia. Sofás, gente, é da marca Design, gente. É uma marca bem conhecida aqui no nosso Rio Grande do Sul e de bastante, vamos dizer assim, né? Qualidade. Aqui então, meu caro, ó, é a sala de estar. Olha que lindo esse pé direito alto, gente. Lareira totalmente em concreto aparente, integrado com vidro, jardim de inverno, parece que tá dentro da casa. A escada parece que é um detalhe de layout da fachada, você enxerga lá da, lá da rua. Imagina um lustrezão ali, gente, ó, na, descendo a escada ali. A escada é toda de quartzo branco. Olha o detalhe dessa, dessa peça aqui, gente, ó. Que linda. Bem diferente, né? Ó, isso aqui você pega um machado, já pica e já faz lenha. <risos> ai, ai, não, vou me matar, né, gente? Desculpa aí o proprietário, mas olha só. diferenciada essa peça aqui, gente. Botar um vidrão em cima, alguma coisa, não sei como é que usa, sabe? Essas coisas de rico é, é outra coisa. Olha só, gente, então. Aqui, então, tem um sofá, dois e mais uma poltrona aqui, gente, de madeira. Olha só que legal isso aqui, gente. Deixa eu te mostrar. Bem diferenciada, né? Olha só. Gente, esse condomínio, tá, gente? É um condomínio que tem um clube, tá? Tem acesso diretamente ao mar. Você passa por uma pontezinha na duna ali. Um clube maravilhoso. Tem um lago no meio. Você pode estar tá pescando também, tá bom, gente? E o condomínio Playa Vista, tá, gente? Aqui tem a média de valor condominial de R$ 1.500 por mês, tá? O televisor já está instalado. Lareira gigante. Você faz fogo de um ladinho, deixa além do outro. Alguma coisa assim. Grande mesmo. Olha que legal, gente, ó. Os remos lá em cima, né? E aqui, meu cara, nós temos um detalhe bem diferenciado. Você tá vendo que tem duas portas ali? Consegue ver? Uma é o lavabo e a outra é a suíte terra. Qual que é o lavabo? Esquerda ou direita? Vamos entrar. Vamos começar aqui. Vamos usar o padrão de Deus aqui, ó. Tudo pela direita, ó. Vamos por aqui. Ó. Ah, descobriu. Esse é o lavabo, gente. Olha que lindo, ó. Todo de marrom, imperador. Olha que, ó, que espelho moldura lindíssima esse é o lavabo seu é banheiro das suas visitas aqui meu cara vamos entrar aqui ó agora aqui é uma suíte térrea suíte do vovô que o vovô curte mais ver um filme Netflix olhar o corretor da praia no YouTube então foi transformado numa sala de cinema tá gente com lareira ali a álcool tá bom um mega-televisor aqui deve ter uma 70 polegadas esse aqui aqui é o banheiro gente ó dessa suíte olha a parte sanitária aqui o pessoal vai colocar, tá gente, a pedra ainda e aqui é a parte então do box chuveiro a gás também olha que legal, tem até uma mesinha aqui para um home office se quiser e olha só que diferenciado olha que quadro diferente aliás, essa casa tem uns quadros bem expressivos assim, né acho que esse aí é uma Índia, não sei <risos> é, não sei teu nome, né mas tá famosa, viu Índia <risos> Vamos lá agora conhecer, gente, a parte de cima da casa aqui. É as quatro suítes lindíssimas, maravilhosas. Vamos subir então. Essa escada aqui, gente, ó, toda de quartzo branco, tá? Linda. Maravilhosa. Olha só, pé direito alto, vidrão de fora a fora, gente, ó. Essa aqui é a suíte principal. Eu vou te mostrar ela daqui a pouquinho. Vem cá. Olha só, gente, ó, que... Que top, ó. Pé direito da casa. Linda, linda, linda, linda. Outro quadro aqui, gente. Abstrato, ó. Esse aqui me lembra Gramado. Chocolate branco e preto. <risos> Olha. Gente. Primeira suíte, tá? Cama de casal. Abertura grande. Tem uma sacadinha pequena aqui, mas... Já dá pra... Dá uma olhada na piscina, ó. Aqui do lado é outro condomínio, tá, gente? É o Playa Vista. E por ocasião do destino, a casa tá praticamente metade no Maré Verde e metade no vizinho aqui que não tem janela pra cá. Então dá pra você andar de cueca aqui tranquilo, tá? <risos> Tô brincando, né, gente? Olha só. Guarda-roupa duas portas, cama de casal, cabeceira, gente, aqui, ó. É um tecido, eu acho, isso aqui, gente, ó. Ah, um tecido. Ah, tem LED aqui atrás, ó. Se eu ligar. Liguei. Essa é a primeira suíte. Vem cá que eu vou te mostrar agora a segunda suíte. Ah, deixa eu mostrar o banheiro primeiro, né? Olha só. Todos os banheiros têm banheira de imersão. E todos os banheiros aqui de cima têm chuveiros duplo, tá? Então é pensado no casal mesmo, tá? Banheira de imersão e chuveiro duplo. A gás pedra, aqui é um quarto branco também, e aqui a gente tem um vidro no final do corredor também só para olhar a piscina, olhar o sol. O sol nasce aqui, assim passa por aqui na manhã. Aliás, estou gravando esse vídeo agora, é umas 10 horas, tá? Para você saber a posição solar dela aqui. Então, a segunda suíte, seja muito bem-vinda a segunda suíte da sua casa, terceira na verdade, na segunda aqui de cima, cama de casal. Guarda-roupa três portas Todo rebaixado em gesso, LED Uma abertura de fora a fora gigante Aqui Deixa eu só abrir para você ver Olha só Tá sentindo o ventinho aí? <risos> Olha só Vou cuidar para a porta não bater aqui Você abre tudo isso aqui e tem uma vista Diretamente pro condomínio do lado <risos> Tô brincando gente mas olha só, aqui é um privilégio porque é uma área verde aqui no outro condomínio. Então não tem casa. Então você pode deixar aqui praticamente aberto, tá bom? Essa é uma vantagem dessa suíte aqui, tá? Já vai dar briga aí pra escolher a suíte aí. <risos> ó, aqui é o banheiro dessa suíte. Também duas cubas, também dois chuveiros. A gás, ó. E também, gente, já com a banheira de imersão. Olha que legal. Bacana, né? E agora nós vamos conhecer a próxima suíte. Vem comigo. Deixa eu só fechar a porta aqui para não bater. Beleza. Olha só. Aqui é a terceira suíte aqui de cima. E também é uma suíte de casal. E também é uma suíte com banheira e chuveiro duplo, gente. Ó, cama de casal. Guarda-roupa dela tá aqui. Duas portas. Então eu vou abrir para você ver, ó. E os modos, gente, são de altíssima qualidade. Ó, aqui é de melanina, MDF, espelhão de fora a fora, LED também. E aqui, gente, é o banheiro dessa suíte aqui. Deixa eu te mostrar. Ó, duas cubas também. Também banheira de hidro e também chuveiro. Dois chuveiros, chuveiro duplo, né? E aqui também, gente, ó. ó papel, papel, não, tecido aqui atrás. Papel de prédio que imita um tecido. Cama de casal. A abertura ela é automatizada com controle remoto, quando você vier aqui você mesmo vai apertar o botãozinho, ó, ó tá baixando já, ó. olha que bacana. Todo rebaixado em gesso, tem espera para ar-condicionado split, tá ali ó, a espera. E agora nós vamos conhecer a suíte principal, tá pronto para acessar a sua suíte maravilhosa. Aqui em lá olha só, então seja muito bem-vindo à sua suíte principal, a sua suíte, o seu quarto, né, gente? Olha só, uma cama de casal também grande, linda. Cara, que quarto espaçoso, hein? Olha só, eu tô aqui no canto, ó. Sobra todo esse espação, guarda-roupa, três portas. E esse aqui tem uma sacada gigante, gente, ó. Vamos abrir aqui para você ver. Olha só. Olha o ventinho que entra aqui, ó. Marta tá logo ali, gente. Ó, o mar está ali eu consigo ver entre as entre as entre as palmeiras aqui ver se eu consigo mostrar ó, tá ali o azulzinho do mar ó tá vendo ali ó? vamos ver se consigo mostrar aqui ó <risos> bem pertinho do mar perto em torno de 50 metros você tá na duna ali gente que casa maravilhosa 48 meses para pagar estuda receber imóvel de menor valor tá bom gente? Cama de casal, tá, gente? Ali tem um, um... Deixa eu te mostrar aqui, gente, ó. Tem um LED aqui por trás. Deixa eu ver se eu... ah, é do outro lado. Liga o LEDzinho aqui atrás. Papel de parede de tecido. Cabeceira aqui, gente, ó. É de MDF com laminado também, com melanina também. Aqui a gente tem um guarda-roupa três portas. Ó. Bem bacana também. E agora eu quero te mostrar o banheiro, né? Dessa suíte maravilhosa aqui. Olha só, aqui ó. Duas cubas também. Quartzo branco, tá gente? Bem clean a casa, bem. Alto astral, assim, de praia mesmo, né? Aqui a gente tem dois chuveiros também. A gás. E a banheira de imersão. E até o banquinho já tá aqui, meu caro. Olha que legal esse banheiro, não? Ó. Puxa ali a ducha, liga ali. Volta a mão da janela. Grande, né? Dois chuveiros. Gente, o vídeo. Era esse, quero te agradecer até o final, tá bom? Uh, na verdade, não vou finalizar agora, vamos lá. Eu vou te mostrar a fachada da casa, vamos lá? Não te mostrei a frente da casa, né? Eu comecei nos fundos, então vamos lá. Mas deixa eu já falar pra você que essa casa tá com uma condição incrível, meu caro. 48 meses, são 4 anos pra pagar. Aí uns 30, 40% de entrada, você já pode vir morar nessa casa. Diego, e o preço dela? O preço é o melhor, meu caro. O preço é muito bom. Eu vou falar o preço para você, mas vem cá, só um pouquinho. Deixa eu te mostrar a fachada dessa casa. Vamos sair na rua ali. Vamos por aqui. Comenta pra mim se você tem interesse em se tornar um corretor de imóveis. E até, possivelmente, trabalhar comigo. Trabalhar aqui em Shangri-La, em Capão da Canoa. O que, que você acha? Hã? Gostou da ideia? Chama lá no meu Instagram. Olha só, gente, ó. Aqui, antes de nós ir mais para trás Um abrigo para dois carros Ripado de madeira Concreto aparente Vidro, vidro Aqui a gente tem, gente, ó Um abacaxi ó. <risos> Uma palmeira linda Aqui a porta de entrada Que eu não tenho a chave A chave é só pro proprietário Então você vem buscar sua chave Eu sento pela porta da frente Umas dormentes aqui Grama paisagismo lindo Olha o tamanho, gente, dessa palmeira aqui, ó gigantesca tá só essa palmeira aqui hoje se você for comprar ali na floricultura em torno de 70 mil reais mais ou menos essa é a casa essa é a sua casa condição incrível de pagamento chame a gente chame aqui embaixo no tem a descrição tem o valor tem tudo aqui tá bom gente quero agradecer você ter visto o vídeo até o final Deus abençoe seu dia, sua semana, te prospere, te dê muita sabedoria e aguarde o seu contato, tá bom? Um abraço, seu amigo Diego Corretor. Até mais, gente. Tchau!